disse que essa pessoa influencia de fato 6 milhões de pessoas, não é a quantidade mas é a qualidade desse seguidor e às vezes esse, é, esse micro, esse nano tem uma qualidade de, é, de, é, dentro da sua rede muito superior àquele que tem um volume gigante então eu acho que a aposta é nesse sentido mesmo Meu comentário vai muito na linha do que a Ju está falando, né? da própria matéria e até citar o exemplo da Renata aqui com a gente porque a gente fala tanto assim, ah, porque fulano tem tantos seguidores, fulano tem tantos, tantas curtidas e movimenta. Gente, tem tanta gente em menor quantidade fazendo excelentes trabalhos, como é o exemplo da professora Renata, como a gente que faz aí a produção de conteúdos. Talvez não tenha esse, essa, esse exponencial de divulgação ou de curtidas ou de seguidores, mas tanta coisa bacana, tanta coisa importante que... Não é porque tem menos que não tem qualidade. Muitas vezes o contrário. Né? Então, quero parabenizar a Renata aí por toda essa ousadia, por todo esse conhecimento, por todo esse arriscar, né? se aventurar por um caminho que, muitas vezes, como ela mesmo falou, é uma praia deserta, aí, ah, não conhecia, tinha um pouco de aversão à tecnologia, medo, insegurança, se aventurou cada vez mais aí fazendo cursos, se especializando, influenciando, ajudando pessoas, e eu acho que é por aí. Legal, Miano, muito bom. Muito bom, muito bom.